A gente está um pouco mais de três semanas trabalhando aqui nessa fazenda na Islândia, que fica no sul da Islândia, mais ou menos entre a praia e as montanhas que tem os, os glaciares. Inclusive, são nessas montanhas que fica aquele famoso vulcão que eu ainda não aprendi a pronunciar o nome. E na verdade, não é bem uma fazenda, é mais uma casa de campo. Assim. O pessoal eles moram em Reykjavik, na capital, e eles vêm para cá só nos fins de semana. Então, durante os dias de semana, a gente fica sozinho aqui trabalhando. E o nosso trabalho, basicamente, é jardinagem. A gente tem que cortar grama, plantar umas árvores, cuidar da horta, cuidar do jardim. Coisas bem simples. A gente trabalha umas 4, 5 horas por dia, como a gente quiser, de manhã ou de tarde. E depois a gente tem o dia livre para aproveitar. Aqui na, perto da região tem vários lugares para fazer, fazer hiking. uma piscina aquecida com águas termais também aqui perto aqui a gente pode ir e a gente já fez as horas de trabalho do dia então agora é a hora de ir pra piscina <risos> hoje a gente pode ir pra praia Nos fins de semana aí o pessoal vem da, vem da cidade, vem pra cá e eles levam a gente para as cachoeiras, todos os lugares que tem aqui perto.